É, então, e essas três dimensões, né, altura, comprimento, largura e espessura, né, fui pensar isso, é, essas três dimensões que a gente vive, e existe uma quarta dimensão, essa quarta dimensão, ela, vocês já viram aquele, aqueles brinquedinhos de criança aqui? Essa expansão é rumo a essa quarta dimensão. Que são, se a gente for pensar num cubo, esse cubo, cada ponto do cubo ligado a um outro cubo maior. Essa quarta dimensão. Tá? Isso no filme, no, filme, no, filme, no filme Planolândia fala... Enfim, eu mando para vocês depois essas referências. É, e aí a gente entende aqui a esfera do lado... Aí a gente entende a ciência hoje, reconhecendo quatro corpos além do corpo físico. Aí a gente entende que alguém chega perto aqui, já, já percebe alguma coisa, essa quarta dimensão. Então é buscar essa quarta dimensão, tá? Que não é com o corpo, mas com a sensação. A partir da respiração, tudo parte daqui, tudo parte daqui, de lá de dentro. Percebe que é diferente disso? Vocês percebem a diferença mesmo? É isso, tá? Então é buscar isso, às vezes vai ser. Né? E pra dança já vai. até a mínima coisa. É isso, tá? Ou mudando as velocidades. Sempre essa essa relação sistólica e diastólica, tá? Então eu vou deixar para vocês Vamos começar, ver, mas agora valendo, tá? Então, retomando aqui. Lá de dentro a respiração expande. Como vocês a forma do corpo que não se importa. Prestem atenção. Forma que o meu corpo, André, toma fazer isso. vai é sempre de dentro do centro para as extremidades isso aí isso aí sempre de dentro as extremidades em volta de dentro das extremidades sempre de dentro as extremidades percebe? Espando para baixo do chão também. Movimenta essa... Eu sumo uh -huh. Lembra que mm hey. É sempre importante, depois que termina, fazer voltar.